A tarde os amigos são maurício Mococa, hoje vou fazer um vídeo aqui é sobre três frutas e, e nós vamos ver se como é que as variônicas reagem é, essas frutas para as pessoas que têm diabetes então nós vamos falar um pouquinho um pouquinho dela e também é um vídeo também que é um pouco treinamento, é um pouco para treinamento e ver como é que a Azuara reage sobre ela. Agora nós vamos fazer a, vamos fazer uma demonstração primeiro, aqui com a manga Então vamos deixar essas duas aqui, aqui atrás aqui tá uma manga vamos ver se essa manga ela faz bem para quem tem diabetes ou se faz mal, e como é que as variônicas reage sobre ela então a gente vai fazer a pergunta para a variônicas e variante, se essa manga fizer bom, bem para quem tem eu você cruza se não fizer, você não cruza então veja bem, ó. nós vamos caminhar Passar em cima da manga E a zoara não cruzou Porque ela não faz bem Para quem tem diabetes Agora vamos resumindo A manga para quem tem diabetes Se for ela controlada Por exemplo, se você tiver um controle sobre ela Você pode até consumir A pessoa que tem diabetes pode consumir a manga Mas tem que saber como consumir ela então, nós vamos voltar aqui nas perguntas. É, Varionha. A pessoa que tem diabetes pode consumir a manga a qualquer hora do dia? Se puder, você cruza. Se não puder, você não cruza. Então, veja bem. As varas não cruzou, porque a manga não pode ser consumida a qualquer hora do dia para quem tem diabetes. Agora, vamos voltar a outro detalhe. Variônica, pessoa que tem diabetes após a, refeição, após a refeição, ela pode consumir a manga moderada como sobremesa? Se puder, você cru Se não puder, você não cru Um, dois, três. A variônica cruzou. Por quê? Porque a manga pode ser consumida para as pessoas que têm diabetes após a refeição, mas moderada. Não é, por exemplo, exagerar. Então, após as refeição, por exemplo, o almoço, a janta, a pessoa pode usar como sobremesa. É, um pedaço de manga, uma manga. Então, a, não é dizer que a manga, a pessoa que tem diabetes não possa usar a manga. Pode sim. Só que a pessoa precisa ser moderada, saber os horários que ela pode consumir. Então, após o almoço, após a janta, ela pode consumir manga. Não há problema nenhum, então não tem essa restrição. Agora, a qualquer hora do dia não pode, porque a manga vai fazer a digestão sozinha. Quando ela faz a digestão junto com a refeição, não há problema, porque a fricose que tem nela é absorvida junto. Então, vamos cortar agora. Nós vamos fazer da laranja. Fale, mano. A pessoa que tem diabetes pode consumir a laranja a qualquer hora do dia? Se puder, você cruza. Se não puder, você não cruza. Ela não cruzou, porque a pessoa que tem diabetes não pode consumir a laranja a qualquer hora do dia. Então, vamos cortar aqui. Lariona, a pessoa que tem diabetes, pode consumir o suco de laranja após a refeição ou junto com a refeição, vamos usar o suco de laranja moderado. Se puder, você cruza. Se não puder, você não cruza. A doariônica cruzou, porque a pessoa que tem diabetes pode usar laranja durante a refeição ou após a refeição. Como suco. Pode usar como suco e também pode usar na cascada. Agora, vamos... A... A maçã. Variônica. A maçã pode ser consumida para quem tem diabetes, para qualquer hora do dia. Se puder você cruza. Se não puder você não cruza. Então a variônica não cruzou, porque não pode. A maçã ela tem o mesmo, ela é a mesma coisa que do manga, do que a, do que a laranja. Variônica, a pessoa que tem diabetes pode consumir a maçã como sobremesa nas refeição, se puder ou ser cruz, se não puder ou ser não cruzado. A variônica cruzou, por quê? Porque a pessoa pode consumir a maçã após a refeição. Então, como se diz, a pessoa que tem diabetes, ela não tá... ela pode consumir muitas coisas, que às vezes ela, ela tem que ter o horário. Por exemplo, manga após a refeição, laranja após a refeição, a maçã após a refeição. Isso é muito bom para elas. Por causa das vitaminas que tem a manga, as vitaminas que tem a laranja, as vitaminas que tem a maçã. Que é no caso que nós não vamos entrar nesse detalhe aí das vitaminas que tem, que tem a laranja, a maçã e a manga. Esse vídeo nós estamos fazendo aí. É para mostrar para o pessoal aí que. Que as pessoas que têm diabetes não são restritas. A manga, nem laranja, nem laranja. Também mostrar para o pessoal agora, eu vou fazer uma demonstração da varionias. Essa é a vara de latão, que é amarela. Você pode usar como testemunho e aqui a parte de baixo dela de rosca você coloca o testemunho e usa como testemunho aqui dentro para caçar, por exemplo, diamante, ouro e você também pode trabalhar para comando de voz foi o que eu acabei de fazer do vídeo agora você pode comandar ela que é a radicestesia agora nós temos aí também nós temos aí o pêndulo Nós temos aqui o pêndulo E você pode trabalhar com testemunho. Você pode trabalhar com testemunho, por exemplo, um pedacinho de ouro aqui, caçar ouro, um diamantinho, caçar diamante. Ou outras pedras também, esmeralda, ametista qualquer pedra que você pôr aqui de testemunho, você vai caçar ela. E você também pode trabalhar com ele com comando. E depois eu vou fazer um outro vídeo, igual que eu fiz com as variônicas aqui, ó. É sobre a manga a laranja e a maçã, com pêndulo. Porque aqui a forma, por exemplo, de trabalhar o pêndulo aqui já nas frutas é diferente das variônicas. Então eu vou depois fazer outro vídeo. E mostrar como é que trabalha com ele. E aí, o pessoal que tiver interesse aí, ó, a descrição aí está embaixo do vídeo. Esse vídeo é um vídeo curto, que é mais um vídeo que é para as pessoas treinar. Às vezes as pessoas chegam lá, as varas lá para as pessoas lá que adquirem esse produto, ele fica sem saber no que, que ele vai treinar. Quer que é uma coisa você treina, você pega uma manga, põe em cima da mesa, você treina, você uma laranja, você treina, você pega uma banana, você treina, você pega lá um.. Quer é uma outra coisa lá de verdura, legume, é, hortelã, pimenta, tudo isso você treina. Tudo isso você consegue fazer comando. E você consegue saber para que serve, para a pessoa que serve, para quem não serve. Agora. Nós vamos começar esse ano aí, esse fim de ano, comigo o ano, começo do ano que vem também, a gente vai trabalhar em cima de umas coisas. Nós vamos mostrar umas coisas diferentes, não que nós vamos deixar o minério, né? Mas nós vamos trabalhar umas coisas diferentes. Por exemplo, é... Vamos trabalhar a fruta. E também, depois, nós vamos trabalhar elas também, falar também as vitaminas delas, falar para... As doenças que elas podem ajudar. Porque tanto a laranja como a manga, a maçã, que é muito rica em fibra. É, é rica em vitamina C. Então é muito interessante. Agora... E depois a gente vai fazendo. Vai trabalhando os vídeos, vai fazendo o vídeo. A pessoa que for vendo os vídeos, vê um vídeo, vê outro. Por exemplo, a pessoa que vê esse vídeo hoje... Ele já aprende alguma coisa Ele já aprende que as varionicas Também não é só para minério As varionicas é o que você caçar com ela E só, por exemplo é, você, bom, Vamos supor que você tem Problema de câimbra nas pernas é, Você quer saber se a manga é bom Se a maçã é boa Se a laranja é boa elas elas contém fibra, todas as três contém fibra, é muito bom para quem tem câmbio nas pernas, é bom para o problema de rim e assim por diante. Agora cada pessoa vai fazer as perguntas de acordo com os problemas dele. Então já tem outras coisas que não dá certo com outras. Esse aqui no caso desse vídeo eu fiz para as pessoas que têm diabetes. Às vezes a pessoa que tem diabetes, não posso comer uma manga. Eu não posso comer uma maçã, não posso uma aranha, não posso comer uma banana. Pode sim, a banana também. Ela também é rica em fibra e muitas outras coisas. Então a pessoa depois do acabou de comer, pode comer uma banana, sossegado, pode comer uma metade uma banana, uma banana, dependendo do grau que tiver a diabetes dele. Então na janta você pode comer outro pedaço. Não é que a pessoa vai ficar restrito de comer as coisas. É só que tem que ser moderado. As pessoas têm que saber o que está fazendo. Não é, por exemplo, sentar na mesa e comer uma dúzia de banana. Aí a pessoa que tem diabetes comer uma dúzia de banana, ou duas, três, quatro bananas, ah, vai fazer mal, né? Então é isso aí que a gente fala, pessoal. esse vídeo vai ficar um vídeo curto, é... nós já estamos terminando ele, e nós vamos mandar ele para o canal hoje, eu quero agradecer os amigos aí que participaram do sorteio e já tivemos sorteio, pessoal foi sorteado, uma boa tarde Maurício mococa agora em seguida eu também vou fazer outro vídeo agora com o pêndulo, a maçã, a laranja e a manga também para o pessoal ver como é que trabalha contendo aí também nesse, nesse vídeo